Oi, eu sou o Gabriel Jordan do RoboHJTRD e hoje eu estou aqui de Zé Bonitinho para reagirmos ao sétimo episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. No episódio passado, nós, né, demonstramos sentimentos aqui, mostramos que não somos de plástico e tivemos assim um flop muito triste, mais uma vez eu chorando na internet, coisa que eu odeio porque eu me acho muito feio quando eu tô chorando. Porém, nesse flop histórico, um dos mais comentados da franquia, tivemos L.I.O. E Jade Borg, duas favoritas aí do público que absolutamente ninguém pediu pra ver no flop juntas E hoje a gente vai descobrir se uma saiu, se a outra saiu ou se nenhuma saiu também, né? Tem várias teorias da conspiração, vocês sempre estão aí nos comentários, né? E, gente... Não duvido, mas se você quiser conferir quem realmente de fato saiu já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E claro, continue assistindo. Analisamos os dois vídeos com muito cuidado, discutimos bastante entre nós. Muito difícil pra gente também chegar numa decisão. Mas essa decisão tá tomada. Quem deixa Corrida das Blogueiras, quarta temporada… Ninguém. Quê? Ninguém. Hoje que não sai ninguém, gente. Hoje não sai ninguém, porque a <risos> primeira vez, hein, o povo, Eles conseguiram destruir tudo, sabe? Ai, que inferno, pessoal. Olhem pra esses resultados. <risos> não tinha como eliminar nenhum de vocês hoje, porque vocês entregaram um trabalho com uma excelência muito grande. A gente tá muito orgulhoso de vocês, porque os vídeos ficaram incríveis. E a gente sabe que mesmo no momento de tensão, vocês foram extremamente profissionais. Centrados, focados e fizeram acontecer. O um profissionalismo que falta em muita gente, em todos os lugares. A gente decidiu dar mais essa oportunidade pra vocês continuarem aqui com a gente. Muito merecido, gente. Que vem a gente se vira pra ver o que a gente faz. <risos> <risos> Ai, meu Deus! Gente! Eles sabiam que ia ter protesto, ia ter motim, entendeu? Eu ia subir na frente do ônibus da Francine eu que ia ficar lá na frente da g entendeu? Assim, um deles dois ia ser eliminado. Eu ia dizer que era fraude, mas eu tô muito feliz. No episódio passado eu tava crente que alguém ia ser eliminado. Mas vocês apontaram que pela primeira vez Na história do programa, eles tinham feito o um discurso Antes de eliminar Então, isso acalmou um pouco o meu coração E é óbvio que eu tô feliz que a Jade e a Eli Ficaram, né, gente Duas das minhas favoritas do programa Ai, eu quero muito ver esse comeback Quero muito agradecer Pra, pra começar de tudo, eu nunca me imaginaria Aqui nessa posição Eu nunca acreditei que alguém daria Qualquer <risos> apoio pra mim Qualquer visibilidade, em qualquer sentido Tanto como... Mulher, como LGBT, como qualquer coisa Tudo assim, foi muito, muito difícil Eu agradeço muito é, Por vocês darem essa oportunidade para tantas pessoas. Não é todo mundo que abre uma oportunidade para gente aparecer. Isso é muito nobre de vocês, é, é muito nobre de toda a equipe aqui que tira o um tempo para trabalhar nisso. Então, eu tenho muito orgulho da nossa trajetória até aqui. E foi uma trajetória muito leve. Eu sinto que essa temporada tá quebrando muitos estigmas, né? A gente tá <risos> todas as regras. Você quebrou nas regras, gata para realmente reconhecer que o nosso trabalho é babagem. É, é. Eu não, não, não vou dizer. Nós chegou nessa temporada e nós deixou aqui, tá? Eu fico muito feliz porque eu tinha por um lado um medo gigantesco de mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade aqui. Eu sinto que sai um peso de mim, sabe? Muito eu. Vou eu. Todo esse carinho vou transformar em algo incrível. Hoje eu tô muito grato, é só, só quero agradecer. Ficar quieta agora. Depois desse recorde. É, gata. Record... Não, gata quieta mas não. Uh -uh. <risos> <risos> é <uma verdadeira>, <risos> Abre muito aqui, a gente vai ouvir. Quero ver o comeback das bonecas, entendeu? Quero que as duas cheguem juntas. Não quero palhaçada de. Ai, nha, nha", outra foi eliminada, não. <susurra> Vamos ver qual é a palhaçada de hoje. Hoje é a garota da capa. Amo muito. Ai, tô na floresta os dois maridos. Ah. Ah. E aí, minha gente? É top 4, hein? Dakota, Amei. Mim, Amei. Claro. Ó, o vestidão da Dakota. É ela própria, né? É mesmo. <risos> Amei. sobrevivente ainda, que Amei. Sobrevivente, ainda que hoje sobrevivente, não? Amei também. <risos> Aí ah, eu vou insistir de novo nessa bota, mas vai, amigo. Depois de dois anos, do a vai dar certo. Olha, mas eu não Gente, que tensão que foi semana passada, viu? Meu Deus, foi. Nossa! Mas eu amei o desafio. Bah, bah, bah, bah, bah. Eu, eu também. achei muito legal o desafio. Sim. Eu me senti muito confortável ali, sabe? No... Fora, que, fora que deu uma, uma experiência, eu acho que, tipo, exceto da Dakota, né? Que já havia gravado é. outras vezes. Mas, tipo, pra mim foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. <risos> exceto eu, que só era mais demais daquelas. <risos> Se eu tivesse que outra pessoa, eu não ia ficar tão confiante assim, sabe? Mesmo que você fale muito bem e tal, mas a, a Dakota me faz rir em todos os momentos possíveis. Aí eu senti essa tranquilidade, tipo ah, gente, qualquer coisa eu vou estar Sorrindo e eu acho que vai dar <risos> certo, sabe? Eu subestimado todas as semanas, mas tudo bem. Ninguém, não, amigo, ninguém nunca fala Deus. que gostaria de fazer comigo, ninguém nunca fala que eu deveria ir pra final, mas é, a terapia me ajudará em algum momento. Não esqueça que lá na primeira semana, a primeira pessoa que eu olhei bateu É verdade, o olho eu eu você. Vou, eu um papo, vou te dar. É, gato. É, pelo amor de Deus. Tens razão, tens razão. E hoje? Ah, então. O ah, flop. eu não vou mentir. O, o, o flop da semana passada, o lounge Foi da tenso, semana né? passada, me deu uma. Uma desestabilizada, assim. No fim, é a real que é como uma pessoa dentro de uma competição, entendeu? Só que realmente, assim. Pegar o pior da tela, gata. É, tipo, eu <risos> não, eu não é, faria esse difícil. tipo de eu jogo, disso, sabe? Que... Eu não teria feito isso porque eu gosto de ganhar, não porque eu dificultei pra caralho a vida do outro. Eu gosto de ganhar porque eu sei que o outro tá no mesmo nível que eu. E você colocando a gente com esportes, você sabia que a gente não ia conseguir, sabe? É o que a gente ia entregar pouquíssimo. Eu... Eu sinto que eu afetei de forma negativa. Os competidores de um jeito que eu não, não era a minha intenção. Eu fiz as coisas dentro das regras do que me foi pedido. Só que ainda tem é. a possibilidade de talvez ter passado a perna numa competidora que eu respeito muito e queria muito estar com ela no final. Me deixa um pouco triste, assim. Gente, não sendo advogada do diabo de ninguém hoje, apesar de que hoje eu com esse bigodinho e essa roupa social assim, eu tô bem advogada, né? Mas, preste atenção. Eu não quero tomar lado de ninguém, mas já tomando eu me sinto muito como a Já é um tipo de jogo que eu também não faria, acredito eu porém a Dakota falou uma coisa muito importante acho que no Bitter review dela, que ela faz lá no canal dela, que ela não fez nada que tava fora das regras do jogo e que inclusive, houve uma crítica muito brevemente antes dessa escolha dela ao fato de os participantes ficarem sabonetando o tempo inteiro não se comprometendo com decisões mais ousadas e algo que geraria, é, vamos dizer assim, conflito dentro do programa então eu acho que meio que tudo isso levou ela a tomar aquela decisão, e uma coisa que ela disse no o canal dela que eu concordo é que, apesar da escolha do tema ter atrapalhado bastante, não foi o que mais atrapalhou no final das contas, né? Ora, ficou uma tensão muito grande, porque, tipo, a Jara tava muito triste, ela tava muito desestabilizada -des uhum. ela tava se sentindo fraca, sendo que eu não achei que ela tava fraca. Ela tava muito forte até por estar naquele momento. <risos> eu fiquei bem tenso, assim, na verdade, porque eu não queria ver a melhor Eu a a da Erika. Se sentindo frágil. eu acabei também ficando tenso por causa da Dakota. Ela ficou bem emocionada ali. Talvez eu acho que só eu estivesse feliz naquele momento. Eu de Rafa, eu amei esse óculos, eu de Rafa. Eu devia ter investido <risos> em óculos Balançando pra Balançando o tempo todo, Investir. Ai, dá uma cosquinha no nariz, achei tudo. <risos> é. É muito diferente essa temporada, já imaginou que realmente tem uma repescagem assim? Absolutamente do nada. Não dá mais tempo, <risos> não dá mais tempo. Dá, gata. Porque não só está voltando eu, como também a lá Eu acho que vai ser um baquezão, assim, não sei nem se elas estão... As makes da Jade sempre eles estão perfeitas. E eles não vão ficar... Oh, a gata tá eles... belíssima hoje. Todos mesmo com essa notícia. Ela veio de preto... Veio de luta pelos outros participantes. Ninguém voltou, é. <risos> Ah, não. Volta as duas, por favor. Ai, ah! ah! ah, acharam mesmo que eu não ia voltar? <risos> Meu Deus, que ótimo. Pera, eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Ai, ah! ah, eu amo! Como assim? É, gata. Falso, porque não. <risos> que eu sei, da cota principalmente, ela tava assim estática. Com os nada. <risos> Ficou. <risos> Quando a gente voltou, eu achei a reação deles muito ruim. Porque ai, ficaram alegres Porque foi. Tá, outros, eu, queria que eles, eu queria ver raiva, sabe? No rosto deles. Eu queria. Ver... <risos> ah, não, mas. É, nossa, a gata quer é confusão. Que eu recebi, infelizmente, então eu acho que eu vou ter que acabar com eles na mala, né? Porque a minha presença mesmo ali não foi, não foi uma coisa que a medo ninguém, não. <risos> então, né? Acontece que primeiro a gente chorou muito. Muito choro. Eu muito, também. Muito, muito, muito choro. E aí, todos os jurados conversaram bastante ali com a gente. E quando eles foram anunciar quem seria eliminado, teve uma pausa que parecia, sei lá, 50 tá anos. <risos> e aí, eles disseram que ninguém seria eliminado porque eles perceberam pelos nossos vídeos que a gente queria muito estar aqui e que nenhum dos dois merecia sair. Foi muito Quero justo, gente. Um vídeo dos dois, dois um batível, é né. Um batível, né. Babadeiro, gata. Então. E vocês vêm então, com tudo. um espírito de vingança <risos> essa semana? É, é, é, é, é. Eu vim sim, é, é, gata. Mano. Só que sua que eu não tenho uma… como é que é fala? Vantagem. Uma vantagem. Porque senão eu ia te dar gada, sei lá, cocô <risos> pra você. <risos> com a volta da, das duas, da Jade, da Eli, eu fiquei feliz também. Só que eu senti uma energia mais pesada, mais vingativa. Pois é, agora melhores amigas. dizer Adoro essas coisas, gente, é. em reality. Pra quem quiser. Muito divos, embalados de bombom da cacau Show, amei. Gente amei o look do Fio, o cabelo do Edu. Divos, eu usaria muito o blazer do Edu também. A quarta temporada. Yeah. Precisamos começar. Ai que lindo. A... Como estamos aí nos sentindo após a primeira não eliminação da história de corrida das blogueiras, né? Jade e Lai protagonizaram esse momento icônico. Divos. Com Agora tá bem melhor, né? Mas <risos> eu tava só o dilúvio, porque realmente, assim, gente, eu até tirei meus cílios pra conseguir falar, porque ele tava pendurado, assim, um de cada lado. Oh. Mas as palavras de vocês foram, assim, tudo dava pra, tipo, lavar a alma, assim, e vir com uma outra vibe, uma outra energia pra hoje, sabe? Limpa, limpa, limpa <risos> tudo. Ah, vai lá, Cris, sabe? <risos> <risos> eu amor, eu, eu <risos> vim vim dilúdo, porque eu vou mandar alguém embora. Oh. É, amor! É a assim. Que funciona. Ai, como que tá o lacre, coração? Lacre. Tá forte. Porque voltar desse flop é, deu um sinal pra mim, e eu acredito que pra Jade também que o nosso trabalho ele não é qualquer coisa, ele não é mediano, ele é potente. É babadeiro. Então. É babadeiro. É pra gente <risos> quebrar os muros, né? Que nos seguram Exato. e soltar logo o nosso as resultado as que é babadeiro. É, é, é, amor. É. Mas vamos respirar fundo que hoje vem também uma prova muito importante, uma prova muito. Icônica e que todos vocês. Eu não fiz! Ah. Acho que já sabem do que se trata. <risos> Blogueiros e blogueiras, chegou o momento dela! A garota da, garota Vão, da, Vão, da Vão. capa! Uh. A dona Von fez uma grande pesquisa para entender quais são os produtos favoritos das blogueiras, das resenhistas Divos. de maquiagem é. e aí temos cinco produtos que são os favoritos da internet e são esses produtos hoje que vocês trabalharão para dar destaque nessa capa e também nos rostos de vocês, os favoritos da internet são a base Serum, que tem a tecnologia Trata Make, para diva, a eu prefiro a Power Stay, usar, mas é, é muito efeito. boa também. A caneta delineadora Power Stay, perfeita, tô usando hoje, delineado intenso, maravilhosa. Temos também o batom Hydramatic, que hidrata e proporciona. Preenche Prefiro o líquido. Mas é babado também. A máscara de cílios, super choque. Ótima. E, e por fim, o Ultra Lip Gloss na cor Hollow Shine. Só gosto de gloss nude, São né? É um então, problema pessoal meu. Os produtos serão distribuídos de forma aleatória pra vocês hoje. Graças a Deus. Da maleta da Dona Von. Nossa produção colocará aqui no nosso QG cinco maletas. Eric, você venceu na semana passada, você tem uma vantagem. A gente vai começar por você aqui esse sorteio. Escolher, Acho que ele vai poder mas trocar. Essa ainda não é a sua vantagem. Como é de forma aleatória, a gente vai começar por você. Essa é malê, vamos lá. O Eric com a roupa de vinil tá igual eu naquele episódio que ficava fazendo zoada no microfone. Sim, super choque volume max. Eu trocaria na hora eu se o seu. pegar, sabe? Porque o que, é que acontece? Meu olho, ele é bem caidinho, se vocês perceberem. Não destaca na e foto. Eu sempre faço delineador, ou toda make, que tem um delineadinho pra poder dar um. Exatamente, o meu, meu caso. Pensando é que fosse a caneta delineadora. Eu nunca fiz uma capa de revisto, né? Não é a mesma coisa, óbvio. Mas, por exemplo, pra você fotografar a máscara de cílios, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Eu já fiz publi de máscara de cílios, resenha de máscara de cílios há muito tempo atrás, coisa que hoje em dia eu não faço mais. Mas você tem que pegar bem no seu olho, centrado mesmo, de um jeito bem específico, para ela parecer. Principalmente quem tem a pálpebra pequena ou caída, como é o meu caso Então assim, pra fazer numa prova, com timing que Eu não sei se são eles mesmos que vão tirar as fotos Eu acho que eles só vão, tipo, dar a direção criativa pra algum fotógrafo Vamos ver Escolhi a próxima maleta Hum, a Jade Diva Eu vou querer Essa daqui <risos> <risos> oh ela fazendo God. mistério. Ultra Lip Gloss Brilho Hollow Shine. Eu e... acho que combina com ela. Gente. As makes dela sempre são bem grandes, então ficaria bem eu legal. Lançar, eu achei lindo quando eles lançaram. E eu fiquei feliz que eu peguei ele. Mas, por outro que lado, bom. dá um certo receio, porque é um gloss, ele é semi-transparente. É difícil pensar em uma maquiagem que fique completamente o foco nele, sabe? Escuta, a minha amiga Long. Vai, Bill. Arrasa. É, as bestas, amor. né, Eu vou chegar lá, mas vai ser devagar. <risos> é, é todo estratégico. Essa aqui. Vamos lá, Elay. Hum. Mesmo esquema, pode abrir. E conta pra gente qual é o seu favorito da internet. Base Serum da Avon. Ai, não, gente. Olha, por incrível que pareça, desde quando ele falou os produtos que tinha, veio na minha mente a base. Aí, veio eu me toquei que ela não é de alta cobertura, ela é mais natural. Pois é. E eu não costumo usar base natural. Aí eu já vi um problema. Gente, na minha temporada, eu não me lembro de quase ninguém escolhendo a base Serum. A base Serum é essa, a base Power Stay é essa aqui. Em toda a prova, eu e acho que a maioria dos outros participantes também sempre escolhemos a Power Stay. Porque ela tem muito mais cobertura do que a base Serum. Quando eu penso na capa de Vista, evidenciando uma base sérum que não é alta cobertura, eu penso sem maquiagem, só base. Isso não é uma maquiagem completa. Não sei o que, que os jurados achariam dessa minha ideia se fosse eu aí. Eu mesmo nem uso a minha base sérum, uso mais a Power Da Dakota, Fênix. Vamos lá, Dakota. Conta pra gente qual o seu produto para essa capa de revista da Dona Von. Gostou da cota? Eu amei! Conta pra gente. É o batom e dramatic. Gostei, gostei. Da, é fácil tá, de estar acho que se eu saísse com o rímel por exemplo, Madreco e... Com um cílio pequenininho, tentar chamar atenção pra isso ia ser difícil. Então acho que existe a possibilidade de fazer um bom trabalho. Ela pode escolher uma cor bem dramática, que vai estourar na foto. E a sombra dela tá neutra, então maravilha. Então, eu Rafa… Ai, eu sempre com muita sorte, né, meninas? É. é isso, ah. Se bacana. tá aqui… É porque Deus Eu tenho o escolha Dizem. hoje, eu vou nessa daqui. Vamos vou lá. Que, eu, eu que será que é. tem aqui dentro, gente? Tudo. Conta pra Olha, gente, o o mistério, pra todo mundo hein? de casa saber. Caneta delineadora Power Stay. Dá de fazer um balado. Não que eu tenha feito na minha temporada quando eu fiquei com esse produto. <risos> Mas dá de fazer um babado sim, tô fazendo hoje aqui, por exemplo. Eu adoro o delineador gráfico, eu adoro fazer esses olhos é, que tem mais destaque. Gente, se eu pegasse o delineador e eu fizesse essa maquiagem que eu tô usando aqui hoje e eu não ganhasse, eu ia acusar de fraude. Porque, gata, eu fiz o meu bigode com o delineador. Fiz o meu delineado com o delineador, no mínimo. Então, amor, olha esse garoto da capa aqui. A embalagem desse produto também precisa ficar visível na foto de vocês. Afinal, Baco. estamos falando aí de uma capa da dona Avon, onde vocês estão mostrando, fazendo a publi desse produto em si. E o acabamento da maquiagem também é extremamente importante. A garota da capa, em todas as temporadas, sempre foi uma grande pegadinha. Foi mesmo. Inclusive, justice for well. Não aceitei ainda hoje. Vocês, obviamente, também receberão um briefing. Todas as informações estão escritas lá. Então é só seguir o brin, certinho. Que já tá resolvido. Todos vocês terão três cliques com o fotógrafo para escolher uma foto para casa. Que nem eu, fala aí. É, Sempre você é assim. Vai ter direito a seis cliques. O dobro. Ah! Eu preferia que a vantagem dele fosse trocar de produto com alguém. Seria melhor pra ele, inclusive, porque ele não gostou do produto dele, né? Mas essa daí eu achei babado, gente. Ter chances extra, muito melhor. Vocês terão uma hora pra produzir essa maquiagem, pra depois tirar essa foto pra gente, tá? E arrasem na garota da capa do ano de 2022. Beijo! Eles são os nossos favoritos. Ai, oh, é os favoritos da internet, <risos> oh. fi. <filho. risos> Começou! Só faltou uma hora, gente. Pouquinho tempo, viu? Eu acho que ela vai ser de <risos> É. <risos> gente, eu não sei qual vai ser a direção que cada um vai seguir, mas eu tô muito curioso. Eu acho que... É... Eles já usando a base PowerStay ali Gata, todo mundo quer a PowerStay, entendeu? Só ela que vai ter que usar a Serum Porque é o produto dela Aí. é gata nossa minha dica para as próximas blogueiras que vierem é... vem sem maquiagem vem sem maquiagem, eu. só acorde Li gente, velho. literalmente isso gente porque tipo assim, você chega, deu close ali de nem 20 minutos de programa já tem que tirar para botar alguma outra coisa, e eu hein? passa um hidratante, um sérum, uma vitamina c, uma coisa assim e vai, entendeu? chegou lá, é isso Ela é muito séria, a Eric, é muito divo. Tá falando, eu... <risos> senti a pressão. É. <risos> o product placement esse ano tá bonito, viu? Parabéns, gesto. Uh -huh. <risos> <risos> não! <risos> oh, não! Hello, garotãs garoto. e garotos! Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Maga Moura, fashionista. Estou animadíssima para ver a montação de hoje. Já entramos com mais notícias. Faltam 30 minutos para a prova acabar, então, ó Esses avisos são os piores, Correndo. gente Bom, primeiro temos aqui, Jade Oi, Voltou do Florentino <susos> <Fló> <susos> Engraçada como Bom, está, Jade. Sim. Todo mundo voltou, né? Então, agora uma nova mulher. Eu, espero, né? É. <risos> eu fiquei com esse, esse lindo. lip gloss, que ele é holográfico, e aí o foco é ele. Deixei só um brilho meio azulado aqui no olho, pra não ficar totalmente assim, sem nada. Sim. E aí agora eu vou fazer a boca. Lindo gloss, acho que você vai arrasar. eu acho que isso que você tá fazendo tá indo num caminho muito certo. Então, Obrigada. boa sorte. Boa é. sorte, Jade. Já, já arrasa. Eu não sei como é o briefing esse ano. Na minha temporada, nós éramos proibidos de usar o produto em uma área pra qual ele não fosse designado, por exemplo. A gente não podia passar lip tint no rosto, a gente não podia passar tipo, batom na pálpebra, coisa assim do tipo. Pelo menos até onde eu fui, não sei se foi assim em todas as provas. Mas, o que que eu faria? Eu deixaria meio que pronto, completo, o olho basiquinho, com gloss aqui. E, literalmente, faltando assim, um minuto pra ir tirar a foto, eu passaria o gloss na pálpebra e já ia tirar a foto. Mas também, como é pra capa de revista, provavelmente tem regras internas, né? Proibindo isso que eu tô falando, então não sei. E aí, gente, tudo bom com vocês? Ela também com você? voltou do flop semana Boitinho. passada. Gente, que vou olhar ela, isso tá encantada. É, lá, é, é, é, verdade. é verdade. Então, eu fiquei com a base sem. Hum. E deixa um pouco com medo, porque é uma base que ela não é alta cobertura. Sim. Vamos dizer assim, não é uma drag usaria né e hoje eu vim de drag drag Sim. e eu tenho tatuagens no meu rosto então é, fico um po... eu fico com medo de parecer um pouco a tatuagem ficar um pouco feio na foto sabe eu acho que tem dois caminhos que você pode ir você pode é claro fazer uma pele mais de glam mas você não precisa ter medo das suas tatuagens de Sim. quem você é e não é porque você tá de vestido que você não pode ser um garoto maquiado Militou, é gata não quebrou o tabu é, acho e... que seria legal deixar as tatuagens mostrando pra ver é a bom. diferença da base na pele e sem a, sem a base na creme Boa! Eu tô me garantindo um pouco na pose, porque eu pensei em segurar a base assim com a louca pra frente, né? Obviamente, não. você... <risos> Vou sair daqui. Valorizando uhum. o E deixar a gotinha sair no meu dedo, sabe? Vai ficar chique. Mostrar... Babado! Se o clique pegar na hora, vai ah, ser babado. Mas... Uh, eu recebi o um batom Hydramatic. cota obrigado por pronunciar esse batom do jeito que eu pronuncio. Você não sabe o quanto você tá me deixando feliz. E o que é dramatic, gente? É dramatic, de drama. High dramatic. Esse é o jeito de falar o nome do batom. Mas assim, né, gente? Pode chamar até de João Carlos, se quiser. Eu vou usar um batom vermelhão pra destacar em tudo. Vai ficar tudo neutrinho. Sem um blush forte também. Com o bocão na frente. Destacando o batom. Exatamente. <risos> oh, e o que você tá pensando? Aqui, assim. Então, Chique. tipo... Talvez ele aberto pra poder ver a parte dentro dele, sim? Porque, né, a parte da hidratação tá aqui no meio. Isso é um ponto que você pode explorar muito. E... Sim. Seria muito explorado numa capa da Avon uhum. Eu gostei da, Do caminho que a Dakota tá indo Eu acho que o que eu adicionaria ali Seria só, tipo, uma máscara de um blush um iluminador bem suavezinho e pronto A sombra já tá neutra, já amei isso Um batomzão vermelho sempre é o que chama atenção Então, essa maquiagem aqui de hoje Tudo bem que o que tá chamando atenção é o bigode, gente Mas vocês entenderam o que eu quis dizer <risos> Olha, tipo assim, entre minha sombra neutra E meu batom vermelho, você olha pro meu batom vermelho Agora você tá olhando pro meu bigode E aí, conta pra nós, seu produto é, o meu produto, ele é o delineador. É... Divo. Eu gosto bastante, já trabalho, bastante, uso ele bastante no meu dia a dia. E eu acho que o desafio uh, é conseguir fazer com que de fato ele seja o destaque. Sim. É, e aí, assim, aqui fala no briefing pra gente mostrar que ele é perfeito desde o delineado gatinho até um super delineador gráfico. Uhum. Então eu tô querendo meio que mostrar as duas coisas em uma só, assim. Sim. Tipo, embaixo temos um gatinho e aí em cima tem uma intervenção aí no braço assim. é, uhum. E aí a pose, o que acontece? Meu ângulo bom é o ângulo contrário da caneta então eu tô vendo assim, se eu vou desse lado aqui assim essa mas duração, espera, como resistência. Assim, o ângulo contrário da caneta? também não entendi tipo, esse é o meu lado bom, uh -huh. e aí a leitura da caneta dá assim, ainda mais, porque você ai, vou dar dica demais, porque não é foto <risos> selfie foto de... eu não entendi tá. gente, essa aqui é a Power Stay a minha tem a tampa rosa, que é da colação com a Juliette, que a é minha amiga pessoal, Juliette, me mandou mas tipo assim, dá de segurar assim, só o caso tipo, não precisa ser assim, necessariamente, é só Virar. Quando eu, eu tive ali o um imenso pra Tá bem, pra bem dramático pra o ser eu dele Eu fiquei meio tenso Porque eu sou uma pessoa que deteste o meu olhar caído E eu nunca, nunca, absolutamente nunca A não ser que seja uma prova assim Uma make que eu preciso evidenciar a máscara de cílios eu não apareço sem assim. delineador eu uso ah, sempre tá. aquele pra levantar o olho levantar, levantar, levantar e eu falei, caramba, e aí? pegou mais uma vez um ponto fraco meu mas aí eu coloquei na cabeça que eu deveria fazer desse limão, a limonada e começar <risos> a gostar desse meu olhar, assim que talvez chame a atenção, um caído também é lindo Ai, obrigado, é. eu <risos> focaria em quais coisas eu vou fazer como eu posso evidenciar e deixar essa máscara linda Sim. e maravilhosa tá babá tá, tá babá cara, cara, agora Notícia! Faltam 15 minutos. <risos> Boa sorte, arrasem. E escolham muito bem suas fotos. Nada de batom no dente, por favor, ah. pelo amor de Deus. E não... <risos> shopping, tá? Ai, que povo bonito! Olha, eu gostei que o Eric já tá planejando a pose lá e também babadeiras. Esse eu não tô mostrando, gostei Da minha temporada vou cortada ficar cortada tudo enquanto tá Babado sério? Babado Ah, ela é muito diva, sério Não tem como Amo muito Lacre Eric foi com a clássica pose. Ou talvez vá, né? Não sei. Mas assim acho que fica bom. Gente, o Rodolfo é divo nas sorte. Volta, volta, volta. É, é ele. Fecha. A dois. Ele tirava as fotos da gente, arrasava muito. Divônico. Ai, a gostinha, meu amor. Bonitona, dando beijinho. Deu destaque pro produto. Amei. De voo também. Como é que esse tapete branco não sujava, gente? Na minha temporada era rosa e ficava suja, imagina. Chegou a hora de julgarmos as nossas garotas da capa deste ano. Mas antes, obviamente, precisamos receber nossas juradas fixas e também a nossa convidada especial de hoje. Começando por ela, que tem olhos de águia, Karen Bakini! Eu amei essa cara, maquiagem assim, da Karen, esse de olhão, assim… na quanta pedra tem ali, hein, pedra! Eu ainda. amei, E amei o look também. Eu usaria e uma versão hoje preta. hoje está mais palhaça do que nunca a nossa vovozinha Lorelai Fox. <risos> que ódio. <risos> Lorelai Fox iria fazer uma palhaçada dessa. Ela fez. <risos> Conquistando os mares e também a internet, ela, Nathalie Nery. Ai que tu. Não, mentira, eu amei! Esse é o meu look favorito é. da, da é. Nathalie até agora. Tá, o, o tubarão vai te pegar! E nossa convidada especial. Amei! De... Não foi capa de revista, é uma drag queen muito babadeira, elegantérrima e referência em beleza. Pode entrar Bianca Della Fence. Ela não. É, gata! Ela, ela Servindo ela body, face. Toda ah. trabalhada no Globo de discoteca. Muito bela. Amei, meia que gente linda. Vamos receber então as nossas garotas da capa desse ano dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Vamos lá, gente, podem entrar. Venham, venham, as venham. as boas-vindas, a Bianca della Fancy. Nossa amiga, que já foi <risos> capa de revista, tá? Por isso, está aqui hoje, para ajudar a gente a jogar as capas de vocês. Vamos ver então as capas desse ano, gente. Estou ansioso. Vamos! Vamos começar com a capa da Dakota. A Dakota ficou responsável pelo Batom e dramatic. A próxima é dela, Elai, com a Base Serum. Babada. Agora, vamos para a capa do Eric. O Eric ficou responsável pela máscara de Ei, Gente, eu tô agoniado porque eu queria que essas fotos estivessem mais próximas. Mas eles não podiam editar, cortar Vai nem nada, agora, eu acho. agora a capa da Jade. Ela usou o Ultra Lip Gloss Holo Shine. Agora a gente vai pra capa do Rafa Melo, que usou o produto Caneta Delineadora. Ele oh, deu muitos destaque, é. a dele ficou bem centralizada. Deu muito destaque pro produto. Essas foram Eu gostei as garotas da capa dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Eu quero saber como que foi a experiência de se ver em uma capa da Dona Von, da Cota. Ah, foi diferente! <risos> <risos> eu sou drag queen, né, eu faço geralmente uma maquiagem bem mais dramática. Uhum. Mas eu dei uma, uma relaxadinha Atenuado. pra ficar o foco mais no batom mesmo, então coisa bem… E pra você, e como que foi se enxergar numa capa da dona Avon? Bom, foi, agora foi satisfatório. Porque <risos> eu sempre falo que minha maquiagem, ela é bonita de longe. Porém, eu me com calma. E a minha pele ficou do jeito que eu queria e ficou bem polidinha e ficou muito bonito. Então eu tô muito feliz com o resultado. E Eric, como, como que foi? Como foi pra Olha. Eu... Quando eu peguei o produto ali, pegou num ponto assim que do meu carão é a minha insegurança, que são meus olhos, como eu falei as meninas lá, sabe? Eu tenho um olho muito caído. E isso desde criança, assim, foi uma coisa que me deixa muito inseguro. Ei, que isso? <risos> <risos> Ai, que saco! <risos> e vendo o resultado, eu fico feliz por ter me colocado tanto em um ponto que é minha insegurança, assim, sabe? Ai, eu vou ficar emocionado de novo. <risos> eu entendo muito então tô Eric, feliz com o Isso. Que eu, eu entendo muito Eric, porque eu tinha muito problema com os meus olhos, principalmente quando eu comecei aqui a minha carreira no Youtube, a minha pálpebra ela é bem caída, eu tenho a pálpebra igual a meu pai e eu puxei exatamente essa pálpebra, vocês conseguem ver e por conta da maquiagem, eu aprendi a remapear ela, colocar ela onde eu queria e transformar o meu olhar transformar o meu rosto, e eu aprendi a amar a minha pálpebra, tudo bem que eu não deixo ela caída quando eu tô maquiado né, e tal, mas tipo assim, eu na minha vida real, vamos dizer assim, sem maquiagem sem nada Eu amo o meu olhar E... Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, então eu entendo o que o Eric tá contando aqui. Eu geralmente faço uma maquiagem realmente bem pesada. Eu gosto de fazer aquele contorno, assim, que parece uma faixa de pedestre. <risos> eu também. Ah, eu tentei fazer uma pele super leve, que até parece talvez um pouco mais natural como quem não quer nada, assim. Então Dei você um saiu dessa zona rico. de conforto. Sai hoje. totalmente. Você e... adequar ao briefing, né? É, total. E pra você, Rafa, você adequar ao briefing também é difícil, né? Por mais que você não tenha vindo montado, né? Ter essa possibilidade de estar numa capa é muito mas especial. Mas ficou babado a né, capa bem, dele. Mas hoje estou desmontado justamente porque eu queria sair dessa zona de conforto, do carão da drag, e realmente poder trazer isso. Eu quis fazer uma coisa assim, que, como o briefing falava, do gatinho ao gráfico, então mostrei um pouquinho dos dois. E torcendo que isso vocês tenham gostado, porque eu gostei. <risos> Bom, Também gostei de conversar rápido. com as nossas juradas, inclusive com a nossa jurada convidada que já foi capa de revista, e daqui a pouco... A gente é, gata. Pra mim, as melhores foram Eric e a Acho que a capa da Elaine até é boa demais, tô desconfiado. O que aconteceu? <risos> a da ficou boa mesmo, a pose, é, foi tudo. Eu gostei. Ficou melhor que a Dakota, da pelo menos. <risos> <risos> Semana passada, então... Hum. Essa semana vai ter que ser a vez dela Quer dizer, não quero ela tá com fome. Mas a minha acaba também pra cá Eu, eu acho, acho que, que realmente a Ou é o Eric sabe, ou Eli level a... Mas é porque todas as minhas feridas foram tocadas assim, sabe? Meu, meu olhar realmente é uma coisa que eu detesto muito E depois do, da prova Eu comecei a gostar desse meu olhar E eu... Isso! Fico com uma coisa que eu jurei que era o meu defeito durante anos assim. <risos> Isso, isso, isso, isso Gente, essa questão do olhar do Eric Pode parecer bobagem pra muita gente Mas pra mim não é bobagem Porque eu passei pela minha mesma coisa. Acabei de falar pra vocês que eu tenho uma pálpebra caída e hoje em dia é uma das coisas que eu acho mais lindas em mim. Coisas que eu adiava antigamente em mim e com o tempo eu aprendi a amar e tô amando ultimamente. As minhas pálpebras mais caidinhas, as sobrancelhas mais grossas. Inclusive, acho que até a própria comunidade da beleza de maquiagem faz a gente caçar defeito na gente às vezes e eu, na minha adolescência, a época mais esponjosa da vida da gente, que tudo que as pessoas falam, a gente, volta na cabeça. Acho que eu me deixei levar um pouco e por isso, por tanto tempo, eu só andava com aquela sobrancelhona desenhada pra levantar Tá, olha. E hoje em dia, sinceramente, tô muito feliz com quem eu sou. Vou começar a falar dessas capas de hoje, tá? Vamos começar pela Eli. Eu achei muito bapho a forma como ela mostrou o produto. É também realmente achei, fazer foto com o produto em movimento, né? Porque uhum. caindo assim, né, a base é bem… Difícil. Ficou perfeito, muito perfeito. Também. A única coisa que me incomoda um pouco é o olhar pra baixo. Eu adorei como ela mostra o produto. Também, também. Que dá Figura no produto. E essa coisa dela olhar pra baixo, eu também fico em dúvida se me incomoda ou não. Mas eu acho que também chama a atenção da gente pro que ela tá olhando, sabe? É, isso! É disruptiva, é disruptiva. Mas sem sair do briefing. Sem sair do briefing. E acho que ela entregou. Temos então a capa do Rafa, que teve aí a caneta delineadora como protagonista. Ele fez um delineado gatinho e também fez um gráfico, que eu achei legal, né. Ele não ficou no básico, deu uma ousadinha. Mas a questão da foto… Do produto, eu acho que ele falhou em, em esconder a ponta, né, da, da caneta delineadora, realmente. Ele escondeu no próprio delineado que ele fez, né? É porque a gente não sabe se é uma caneta, se é um pincel, a gente não sabe o formato, se ela é mais fina, se ela é mais grossa. Deu certo, porque ficou no lugar certo, só que tapou muito. Tapou o final do delineado e tapou a ponta da caneta, que é tão importante, sabe? Isso foi um grande problema. Talvez se a mão tivesse. Eu gostei muito da foto dele. Mas se tivesse mais abaixo, na verdade, um eu acho que teria ficado muito mais eu legal. Eu vou falar aqui, eu vou mas eu gostei da foto é dele. O ângulo da foto dele fez com. Que o delineado aqui do canto interno Quando você não tá dando um zoom na foto Ele pareça que tá uma coisa só Muito grossa E aí... Isso me fez, tipo, não gostar Ai, não da maquiagem. Ai, não sei. A foto provavelmente seria mais aproximada <risos> numa capa de revista. Daria de ver Mas isso. Acho que é até e aí vem a Dakota com o batom, né, gente. O batom aí, ó, e da dona Avon. Eu não gostei da escolha de foto. Eu achei que ela escolheu a foto errada. Primeiro porque o batom, ele tem... Eu amei essa... Tecnologia. Era essa eu que eu achei que ele ia escolher então, também, por isso que eu fiquei um hidratante sem dele. palavras quando eu vi. E era tudo que a dona Alvão queria destacar, que a Dakota decidiu esconder. E nas outras ah, fotos sim. tinha aparecendo detalhe, né? Tenho questões, mas assim, eu amei o fato de ser uma foto muito divertida. Eu achei muito bafo, infelizmente eu não mostro produto, então hoje é não. E aí vem o Eric, gente, entregando pra gente a máscara de cílios Super Shock Volume Max. Um produto difícil, né? Eu sei que ele conseguiu me vender muito difícil. a máscara de cílios, eu entendi que ela alonga, que ela dá volume. Gente, os cílios do Eric ficaram lindos. Olha só essa foto. Eu acho, inclusive, que ele deve ter... Ou com uma pinça, não sei com o quê, gente. Mas eu acho que ele, inclusive, grudou os cíliozinhos um no outro pra criar esse efeito meio twig. E deixou eles mais soltos assim em cima. Eu simplesmente tô apaixonado no efeito dessa máscara. Mas ao mesmo uhum. tempo, eu acho que talvez essa mão aí tá bem engessada, sabe? Essa que segura ali, que tapa a cor azul. E é... tá tudo tão solto. Que aí, como ela está aí, talvez dá uma… Ela dá uma quebrada, sim. Mas ele entrega muito carão. E por fim, temos a Jade, gente. Que ficou aí com Ultra Lip Gloss Holo Shine A mão e o produto, vem. Ficou reflexo no produto, né, isso daqui pra mim é… Realmente é um grande problema, é difícil tirar uma foto assim. Tivemos outras que deram mais leitura ali na embalagem do produto. Mas a boca vem, o gloss vem. O resto do rosto, eu já não sei. Nathalie. o que você acha? Existe um distanciamento, né? Como ela tava nesse ângulo pra valorizar a boca e trazer luz ela acabou em um ângulo facial que não valorizava tanto o olhar. E o olhar o ficou olho. meio... Tristonho. Ela tá um smize, né? Sabe aquele smize? Isso, o smize. O smize. Exatamente. Smile with your eyes. Sorria com os olhos, entendeu? Eles, realmente, uhum. os olhos dela estão assim… É, fracos, né? Sem vida, sem brilho. Mas de modo geral, é, tirando a questão do, dos olhos, que deixou a foto meio triste mesmo, eu acho que é uma foto que se conecta muito com a galera jovem hoje em dia. E eu tô conectada, né? Porque eu, eu faço parte, né? Ah, <risos> que fazer, que fazer. Silence! Eu já que temos muitas drags aqui. Silence! Bring back my bloggers! Vamos lá. <risos> né, gente. É palhaçada. Eric, e um passo pra frente, por favor. O trabalho de vocês melhores, hoje tem acho. uma questão Em comum, né é, Eric, você trouxe a questão do seu olhar Que você não gosta do seu olhar Você falou pra Karen Você falou aqui com a gente também a respeito disso E você acabou pegando Um produto que talvez, na sua opinião, fosse valorizar algo que você não gostasse tanto, mas a sua foto ficou muito bonita. Então eu acho que essa questão do seu olhar talvez hoje seja um divisor de águas pra você. Espero, daqui pra frente, porque eu Também acho. Também espero. Dá pra ver que você tem um olhar muito bonito e hoje você conseguiu ressaltar ainda mais isso. Eu fui crescendo nessa ideia, crescendo nessa ideia que o meu olhar era horrível. Foi, foi bem importante pro, pro meu eu, o Eric pessoal, assim, não o Eric de trabalho. Por isso que eu tô muito feliz. O Eric dividiu aqui no exemplo dele entre o Eric pessoal e o Eric de trabalho. Eu sempre brinco que eu divido entre o Gabriel e o Jordan. O Jordan é o que vocês conhecem, o Gabriel é quem eu sou. E o Gabriel, ele cresceu muito com a ideia das pálpebras caídas e das sobrancelhas cheias que eram um problema pra mim. E eu me acho um puto de um gostoso e lindo hoje em dia. Então, eu sei... Como é sentir isso, e eu espero que isso realmente tenha sido um divisor de águas pra ele. Assim como o Edu falou. Tatuagens no rosto que você ficou muito preocupada. Uma coisa que também preocupa a gente, assim, porque também a gente é todo tatuado. E às vezes a gente fica pensando, pô, será que a marca vai me abraçar? Será que eu devo usar ou não devo usar? As tatuagens, miga, são de menos. As tatuagens são o que faz você. Sendo assim, temos uma capa vencedora hoje, nessa quarta edição de Corrida das Blogueiras. Essa pessoa se arriscou muito na hora de mostrar o produto e acabou dando muito certo. Isso foi uma de decisão. No último clique, veio aí… Parabéns, Elay, hoje a prova essa é sua. <risos> a nossa garota da capa, muito com um dos produtos mais difíceis. Eu né? vou mostrar essa base, porque uma coisa que a Avon falou é realmente… é muito difícil, né. E você foi lá no seu dedo pingou e mostrou a textura, né, de textura hidratante que a gente via na sua pele. A gente focava... Diva! Primeiro unha um da, da boneca! Uma entrega <risos> incrível espetacular. E você, a garota da capa? Ai, gente, muito obrigado. Ah, muito bem, obrigado, lá. de verdade. <risos> Essa base... Linda. Não seria a minha favorita, porque quando eu sou drag, mas no decorrer da prova ali, eu fui gostando muito dela, porque é, as bases que eu uso, que é de alta cobertura, ela não permite que eu veja a minha, a, as minhas tatuagens por baixo e que eu contorne. Então, quando quando eu tento tirar, fica feio. Já com essa base, eu consegui contornar minha tatuagem direitinho. Eu consegui ver os meus poros, eu consegui ver detalhes do meu rosto. Que eu gostei demais. E mostrar minhas tatuagens é muito importante pra mim. Porque porque eu tive muitos relacionamentos tóxicos. E eu era muito maltratado, e eu me sentia feio, e eu me sentia não muito importante. Então eu comecei a tatuar meu rosto para eu me sentir mais bonito, para ter o, o, o ar mais masculino, mais né, mais padrão. Essa base mudou todos os meus conceitos sobre base é, natural e eu acho que eu vou passar a usar muito mais a parte de hoje. <risos> Olha é. só, ai gente, eu amei. Eu não prometo nada, mas quem sabe eu estou uma chance. Sai bem na maquiagem, na pose, e na foto, em tudo. Porque eu sou muito gostosa e bonita. <risos> A gata realmente veio de preto pra mandar alguém pra casa. Vamos descobrir quem foi. Bom, eu vou falar do Rafa. Rafa, você é um maquiador impecável, suas maquiagens são incríveis, é, como eu falei pra você o seu delineador estava muito polido e, e eu acho que você deveria talvez ter gasto um tempo maior na prova, pensando em qual pose você iria fazer, e aqui nessa foto eu não consigo ver a ponta do delineador gatinho, nem de um lado nem de outro, eu não consigo ver a ponta do produto, então eu não sei se é um delineador de feltro, eu não sei se é um delineador de pincel, eu não sei se é um, uma ponta grossa, então por isso é, que eu não amei ponto. a sua foto Vamos lá, Lori. É da cota. É bastante assustador pensar que a gente pode destacar apenas um produto numa make drag, né? Eu morreria de medo. E eu tenho certeza que foi um medo para você também. Mas você entregou isso muito bem, amiga. Veio aí. Mas tem uma questão na entrega da marca aqui. Dentro das três fotos que você chegou a tirar. A única que não aparece a tecnologia por trás do batom. Que é a tecnologia hidratante desse batom mate. Que é aquele meio branco. A única foto onde isso não aparece foi justamente a que você escolheu. Poderia ter sido um grande diferencial para você não é... Entre Só três. pareceu o reflexo. Jade, a gente gostou muito da sua foto. Eu acho que você tinha um produto que era difícil. Você trouxe o produto, ele tava bonito, deu vontade de comprar, a gente entendia que era sobre ele. Talvez ter aproximado um pouquinho mais a embalagem perto de você. A gente sabe que é uma embalagem pequena, difícil de dar leitura quando bate a luz, mas a gente sente que ficaram informações um pouco distantes e a gente comentou talvez que seria interessante às vezes um olho mais aberto, porque você ficou um pouquinho mais dramática, talvez até Meio tristonha, eu acho que o importante era o gloss e ele tava bonito. Então, parabéns também. Obrigada. Três situações, alguns pesos diferentes aí, em resultados também diferentes, tá? O flop de hoje não é triplo, a gente vai salvar um de vocês que vai direto pra semifinal dessa temporada de Corrida das Blogueiras na semana que vem. Como não houve um erro técnico, quem se salva na noite de hoje é a Jade. Quem? É você, Jade. <risos> Parabéns. A gente se vê na semana que vem, Jade. obrigada. obrigada, obrigada Ai, meu obrigada. Deus do céu, gente. na semifinal. Eu não tenho palavras. Eu tô muito, muito feliz, muito agradecida, assim. Ainda mais que eu vou poder dividir esse momento com a Elay. Provar pro Diva que valeu a pena eles darem mais uma chance pra gente. E, gente, como eu falei pra vocês, nesse momento da competição só sobraram favoritos meus, né? Todo mundo sabe também que não era segredo que eu gostaria muito que a Jade chegasse na final. Não sei se ela vai chegar. mas mas que merece, a gente já sabe, né? os news. E agora temos esse flop entre duas das queens da temporada. Dakota Monteiro ou Saravica. Vamos ver como é que isso aqui vai rolar. Pael, da Cota Exatamente a questão técnica que as juradas já apontaram. Foi isso que foi levado em consideração. para Pra definir o flop de hoje, tá? Detalhes. Eu achei que tinha feito um ótimo trabalho em relação a basicamente tudo. Eu tava confiante. Toda vez que eu acho que eu fiz algo... Certo. É ruim. Eu tô cansado de... Tá sempre achando que tô fazendo as coisas... De uma forma que eu vou agradar. E aí não agrada. Tipo lá na primeira semana um jurado fala que não gosta quando finge que aplica o produto. Aí hoje eu apliquei o produto na foto e é por isso que eu estou no flop. Porque daí se eu tivesse tirado a foto sem aplicar... Iam dizer que não gostam que eu estou fingindo que eu estou aplicando. A minha vontade é de... É. Pegar as minhas coisas... E dizer assim, olha, esse era o melhor que eu tinha, não foi suficiente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aceitei de braços abertos, assim. Eu me senti um pouco burra na hora que eu ouvi, porque eu tava tão preocupada com, tipo, será que eu estou bonita? Será que eu me reconheço na foto? Que eu escolhi a foto errada. Foi muito merecido, muito mesmo, assim. Eu acho que a foto da lá se destaca. Eu realmente subestimei o Eric na competição. Eu acho que talvez eu deva aprender um pouco com ele. Talvez me divertir um pouco mais, focar um pouco menos em falar, ah, eu sou Fodona, eu vou fazer tudo. E, só fazer as coisas direito, sem falar muito. Eu entendo o lado das duas. Não sei o que dizer, gente. Além disso. O flop de hoje é um flop em clima de fim de ano. Já que estamos chegando aí no final do ano de 2022. Nós queremos de vocês um foto dump de 3 a 5 fotos. Com uma que? coisa bacana. Pra gente comemorar o final desse ano. Vocês trouxeram um look extra de fim de ano que vocês podem utilizar nesse fotodump. E aí vocês também tem que entregar pra gente a legenda desse fotodump. Pode recortar o fundo, pode colocar fogos de artifício, pode colocar uma praia, enfim, pode usar um viés do humor, pode usar um viés mais emocionante. Pode ser uma Fica make, a critério de um vocês. Look. Mas o principal é a criatividade. Uma hora pra fazer essa prova, tá, gente? Pra vocês elaborarem bem. Né? E pegarem um resultado bacana e pra onde um vocês irem pra semifinal com a gente na semana que vem. Boa sorte da cota, boa, boa sorte, sorte Rafael. E a gente se vê daqui a pouco. Eu vou apoiar muito no meu humor, já que a intenção do Photodump não é vaidade, como foi meu eu nesse <risos> trajeto. Eu vou tentar ao máximo servir várias fotos engraçadas, com legendas engraçadas, para conseguir me destacar. A minha vontade é desistir. Só que no momento em que a gente para e pensa nas pessoas que ainda estão pensando em mim, emanando energias e torcendo, eu acho que vale a pena, mais uma vez, tentar entregar o meu melhor. O que cada cota tá fazendo, gente? Eu acho que nessa questão talvez o. O psicológico mesmo do, do Rafa pegue um pouco no desempenho. Meu <risos> Deus. Já pagou o vai pagar calcinha. Dakota vai gabaritar tudo no corrida, gente. Pode botar vídeo nesse Foral Jump, porque no instagram deixa né publicar gente como é que esse povo apaga esse chroma aqui no celular? eu só sei fazer isso no photoshop no computador meu problema é isso, tudo eu faço pelo computador Dito tu vídeo pelo computador, edito foto fato pelo computador você vai lá no meu celular gente o que que eles estão inventando? Sarah fazendo uma peruca de pano ou então um turbante não sei eu queria muito entender o que a Dakota tá fazendo, que eu tô achando muito engraçado! Mesmo no, não tendo catado a piada ainda... Qualquer que ela seja. Ai, gente, que nervoso! Ai, que unhas bonitas, a da Dakota! É, a unha dela eu é minha puxista. Se for puxista, eu quero comprar igual. Achei, tão. Um... É uma legenda pra cada foto! Mas para o Jump não é só uma legenda? Trouxe um tipo de humor que eu não sei se às vezes tem como fazer aqui, que é tipo humor mais sarcástico, sabe? É uma metalinguagem, eu tô zoando a própria blogueira dentro do Coelho das Blogueiras, então eu me diverti muito, sinceramente. Eu tô orgulhosa do que eu fiz na competição num todo, então eu posso sair de cabeça erguida. Apesar de tropeços e tropeços, né? A gente se levanta e levantei aí pra fazer essa prova. Mostrei o que eu gostaria de mostrar ali dentro das possibilidades. Acho que nesse momento o fato de eu estar desmontada me atrapalhou. Mas é isso, né? A gente tá aqui pra dar até a última gota. Dei até minha última gota. Bora receber as nossas meninas, então, pro resultado de hoje. Vamos lá, Dakota e Sara Vica Podem entrar. Vamos ver, então, o photo dump da Dakota e depois a gente vê o da Sara Vica. Certo. Vamos lá, Dakota, lê a legenda pra gente. Esse muito Natalinda. Em 2023 começou com tudo, com tudo dando errado. Meu tio bêbado estourou a champanhe muito perto de mim, a rola acertou bem no meu olho e acho que acabou na hora da ceia. Não sobrou cadeira pra mim. Tentei sentar na do escritório e caí com tudo no chão. Mas pelo menos eu me diverti, <risos> looks e meu mozão registrou tudinho pra vocês. Mas não pode deixar a bola cair, né? Positividade sempre. Feliz 2023, meus amores. Divers. Ah, Obrigado, Dakota. Fez um foro Você todo tá conectado, um conectado. Um gostei. Da Sara Vika, o nosso Rafa. É, querida, que ano foi esse? Teve Corrida das Blogueiras com muita emoção, uma super cola quente e queimaduras. Chique, né? Aprendi que a gente sempre pode se reerguer e assim conquistar o que a gente sonha. Também teve muito close montada. Afinal, esse meu lado faz lembrar que a fantasia precisa sempre estar viva dentro de mim. Tá passeada? Em 2022, me diverti como nunca e realizei um sonho incrível. Poder compartilhar tudo com vocês que fazem cada momento valer a pena. Pode entrar em 2023, que eu já tô pronto pra mais sonhos e alegrias. Bora comigo? Feliz ano novo! É isso aí. Parabéns! Achei o do Rafa mais, mais heartfelt afinal, e eu da cota é mais engraçado. de fotos que a gente faz e as fotos podem ou não ter a ver uma coisa com a outra, enfim. É um carrossel, uhum. né, gente? O povo chama de fotodump pra inventar moda. Tanto <risos> tem duas, <risos> duas versões aqui, né. Uma versão meio retrospectiva do ano, né. Também falando do ano novo. E outra já focando na festa de final do ano com Será? a virada. Minha... <risos> o seu, Dakota, me lembrou, assim, muito a nossa festa de um milhão. Que tudo deu errado. <risos> <risos> Tudo deu muito errado e as pessoas não fazem ideia do quanto deu errado. O Solar Light estava lá, a cara também tava. Elas não fazem ideia porque teve um apagão. Isso. Preto, mas aí quando a gente foi postar nas nossas redes a gente postou uma foto toda preta e a gente falou essas são as fotos da nossa festa porque <risos> faltou força. Putz, entrou muito assim porque a gente sabe que é um momento de perrengue um momento de cagação e a gente sabe que você tem muito isso no seu conteúdo assim de fazer as coisas cagada. Muito cagada. Era <risos> é o que eu ia falar, como assim? E usar esse momento que também deu errado Fazendo ele dar certo de alguma forma E o Rafa também seguiu essa vibe Mas trazendo aqui uma coisa do programa Porque realmente momentos tensos Momentos difíceis Mas também seguiu essa energia que eu gosto muito Que é, aconteceu errado, foi ruim Chorou, postou foto chorando Mas é isso, né? Aconteceu E agora é focar nesse novo ano Uma mensagem assim de, de começo de ano Que eu curto muito Coincidentemente, vocês duas vieram de outro reality também Passaram por situações de estresse Acredito. É verdade, esse é esse é isso. É isso. um beijo. É reality. Não sei se sei lá, se vocês esperavam passar o mesmo aqui até passaram mais aqui, porque foram momentos de grande tensão. A gente viu nos bastidores, nos comentários de vocês. E vocês se cobravam até muito. Poxa, né, tenho que entregar meu melhor, tenho que entregar meu melhor, tenho que entregar meu melhor. Uma coisa que pra qualquer criador, acha acho aqui presente, é, é uma coisa que a gente se cobra mesmo. Mas uma competição aqui é fundamental, né? Afinal, tem briefing, tem regras. Mas ao mesmo tempo é irônico, porque em todas as temporadas do Corrida das Blogueiras, a gente sabe que ninguém consegue entregar o melhor. Porque a gente não tem o tempo justo para que se entregue o melhor. Sim. Vocês fazem o máximo que vocês podem dentro do tempo da prova. Então isso já cai por terra, porque não existe entregar o melhor aqui dentro pra gente avaliar, Sim. não tem isso, não existe isso. O Rafa falou assim, ah, eu, eu posto até… Eu gostei do meu, do meu post, porque eu posto isso no, no feed. Mas eu sigo o Rafa e eu vejo o Rafa sempre… Saravica bonita, ou Rafa todo bonito. Eu queria ver mais, assim, esse Rafa chorando, esse Rafa passando ferrinho. Eu acho Qualquer que, que tá talvez vou eliminar né? o Rafa, ah, mas, é. mas a gente Pelo não tem feed. paciência de ver stories. <risos> mas a gente tá apresentando isso aqui e a gente não se acha perfeito também, gente. Porque é até ruim você se achar o melhor, porque aí você para. Você não quer aprender mais, você não quer crescer mais. Eu acho que aqui no programa, realmente, a gente precisa do melhor. Porque a gente precisa medir, a gente precisa pontuar, a gente precisa de um vencedor. Mas eu espero que depois desse flop vocês… Sigam com isso, sabe? Não precisa ser o melhor, não precisa. O público nem quer isso. Isso trava a gente. Ser o melhor não precisa ser melhor, a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Mas voltando à prova, obviamente. Tem um fotodump que nós consideramos o mais criativo e que conquistou mais aqui os jurados e o nosso coração de uma forma especial. E esse fotodump leva essa competidora diretamente pra Ai. semifinal de Corrida das Blogueiras que acontece na terça-feira da semana que vem aqui no canal Diva Depressão. E quem vai pra semifinal de Corrida das Blogueiras quarta temporada é você. Quem será a quarta semifinalista da Corrida das Blogueiras? Da é, gata… Você descobre o resultado desse flop na próxima terça-feira. Mas antes, nessa quinta, tem lounge das Blogueiras. E elas vão falar muito sobre o episódio, não dá para perder. Acabou. Bom, gente, fim do episódio. Eu queria comentar com vocês a respeito desse finalzinho. De tirar meus sonhos aqui, que eu já tô com eles a mais tempo do que vocês imaginam <risos> então gente é sobre a escolha do flop eu achei injusta porque no final das contas teve a questão técnica que a Jade acabou acertando eu não vou julgar a Sarah Vika nem como ela estava se sentindo nesse episódio o emocional de cada um é muito diferente debaixo daquela competição mas eu acho que vilanizar as pessoas e transformar elas em personagens, coisa que não é no caso no reality, a gente trata de pessoas, não é uma novela, não é um filme, não tem um roteiro pré-escrito, sabe? Eu acho muito pesado. Eu acho, pelo resultado da prova do flop. Que talvez a Sarah saia. Eu senti meio como se fosse uma despedida no sentido mais faltoso, no sentido mais digno, no sentido mais nobre possível dentro do contexto. Eu não vou ficar surpreso com as pessoas tripudiando em cima da eliminação de qualquer que fosse. Se fosse a Sarah ou fosse a Dakota, porque as pessoas não têm o que fazer mesmo. As pessoas jogam hate como se fosse mudar alguma coisa que já foi gravada no reality. E eu não concordo de jeito nenhum com esse hate todo que estão jogando em cima dela, que estão jogando. Em cima da Dakota, eu acho bem descabido. Então é isso, gente. Esse aqui foi o meu react ao sétimo episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Gente, se você gostou desse react, deixa o like, tá? Pelo amor de Deus, vocês não fazem ideia do tanto de trabalho que deu captar esse react. Já são, tipo, meia-noite três dois. Eu corri pra gente aqui até estourando, tipo, 6, 7 horas da manhã, pra postar pra vocês. Se você gostou, vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder o vídeo novo. Não, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Lá vai ter um insider da sua maquiagem que maluca, tá? Eu acho que eu vou levar hate, vou levar muito fall. E eu não tô nem aí, que eu estou belíssima na minha cabeça. Comenta aí embaixo quem você acha que vai ser eliminado. Se você acha que Saravika vai sair, se você acha que Dakota Monteiro vai sair. O que você achou da prova de hoje? O que você achou do flop? Comenta aí tudo aí, gente. Eu adoro ler os comentários de vocês, esses vídeos de react de corrida. Eu sempre leio os comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, né? Manda esse vídeo para mim seu um amigo que curte coisas dos blogueiros Que tá com pena temporada Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando na fimzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje See you!